Então pessoal, vocês já sabem, vou repetir novamente, o YouTube mudou as regras, então estou com um conteúdo novo, reagindo às batalhas e trazendo as melhores batalhas para reagir junto com vocês. Espero que goste do novo conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, um aos 600 mil inscritos aqui no canal HD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, então bora lá reagir às batalhas. Então, prepara, sabe mano, você é com colher, o tô falando que vai ser campeão, Ai, cara, isso só tem fala. Tá, de só é é tá Olha Vai Olha olhando tu Oh, oh, oh. Na verdade, é mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu falo no chão Não vai ser a primeira vez Mas a barbora no chão eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi É questão é mano de saber é o lugar oh, tudo bem meu mano, você falou muita merda, tá ligado Que aqui você é fraude Eu não vou perder de 2 a 0, sou a própria lutador E as lutas nunca acabam em dois rounds. Você tá indo céu Brabo, brabo, brabo Você sabe que eu junto palde Mas aqui o um problema, meu mano, é que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo K o K.O.T. é feio, eu quis cortar minha vez Mas é quatro vezes, feliz faz, cê sabe, o bolo também tem Mas você rimou cinco versos, pelo visto que não sabe contar Pelo visto que é quase o viado, calma aí que você já já vai bombar Você é meu bolo, não pode que meu mano tá colete a prova de bala É a bolo, hoje cê vai pra bala Bravo, sono, bravo. Hoje você vai pra vala Carreira solo, esse Mike, pra matar o mala, Tudo bem, né meu mano, essa improvisação. Já pronto, do clube, hoje eu te mato, separado Bravo, brabo. Bravo demais, bravo demais, rapaziada. É, Fatality é, absurdo é. do Johnny MC. Absurdo, uh, absurdo. Ele amassou uh, demais, uh, amassou uh, muito. Aí, tudo bem, mano? Demora,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 sem gás. E você não tá entendendo Como é que nós jogava na esquina Hoje é o grano do, do rap que tá valendo Então vou ganhar e ganhar tubaína Não, não vou ganhar tubaína Porque rima cê não manja Na verdade é isso, vaina Tá me lembrando até laranja Cê falou que o refri tá sem gás Na verdade é de cristalheiro Meu refri se chama Adolio O sabor do brasileiro O sabor do brasileiro Vai ver pra quem tá vendido Pra o um estrangeiro Aí eu é...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 o dinheiro de refri virar na escola e saúde mas se você tá fazendo isso quer dizer que você não faz o bem você só tá pegando dinheiro e enfiando no bolso de onde já tem eu quero ver você ah, bravo, bravo. e não mudar nada quero ver você pegar seu lucro e fazer girar dinheiro dentro da sua quebrada brabo demais, brabo demais, brabo demais fatal e do Big Mike, tempos eu tô fazendo rap da de dinheiro, dinheiro dentro da minha quebrada minha quebrada Batalha de rap, cê não entende? Cê ficou pra trás nas antigas batalhas de rap. Não presenteava 300 mil reais. Oh! <risos> Brabo demais, maçô. Quer ser o um tubarão, mas nem cima você não navega. Mano, cê é feio, não flaga essas ideias. Agora não te pega e não paga porque se aplaude no palco. Eu te derrubo na chuva de couro, desse jeito eu não tenho Vai mais do meu desempenho, a vida não é desenho zero. Ai meu parceiro, zero. cheio dando cento por cento Eu sou pra mais, eu sei ah, que é a por cento, então você vai ah, ver Vamos na namorado não, ah, ah, não ah, vai se ah, foder, ah, vai me deixar no chão É ah, o ah, deitado ah, doce, tanto ah, mais de ah, você batalha que absurdo do Johnny, mais uma vez, né? magrão versus Johnny, essa batalha, essa batalha é insana. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é, meu filho, que é ele, eu lala. Mas tranquilo, meu mano, nós não vai para as ideia. que é na cara da cuda, tapa pela sua cara, eu voar o na plateia. Foi boa intenção, mas você vacilou. Mano, claro, de 90, de 80 no chão, lá foi o melhor momento que... Você o você pega a vida, Aí, mano, você tá lutando, mano, que eu Agora acelerando, sabe que a certeza sou trem. deita no chão, deixa você acertou em que você é uma fraude. Bravo, bravo. bravo. bravo. Mano, para de meter o louco, você não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço hey, Mas não é sobre isso aí, nadinha da nada, na você você apela Pro seu teatro, eu faço verso, o bagulho é raro Você deitou no chão pra mandar a rima Mas, mas você é tá ligado. ligado que eu acabo com o Agora já te falo aqui no bolso, porque eu sou cabuloso Você vai dar um papo só pra ver seu escoço. Mas você sabe, meu mano, que você é escuro, então, de de um escrotão Fica dentro do meu mano, sabe que tu tá Vai Basta ser meu pescoço, hey. tô perdendo pra ele, rota Bravo, bravo. Essa batalha foi insana, eu rapaziada. Que Muito fatal. Tá é é eu entendo você, eu entendo você. Não tô te criticando, mano. Eu entendo você.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 da minha vida pra nenhum eu satisfaço. A diferença é que eu não me a sua igual. Você veio aqui em cima. E criticou a minha. Esse é o Johnny. Quando o argumento ele aperta, não entendi que ele é só muito. Um foi mal, rapaziada. Não tive tempo de estudar. Infelizmente a minha escola foi a rua. Eu tive que abandonar cedo a minha geração. Pra investir no freestyle, consegui salvar a sua. É Bravo mesmo. demais, brabo demais, mano. Johnny destruiu nessa batalha, o Johnny amassou, mano. O Johnny é o melhor mesmo, mano. Johnny é bravo. E quantos anos você acha que eu tenho? Eu sou mais velho que você Por isso só a rima aqui não arrumou nada Não tive tempo de estudar, eu também não Esse papo de frente é um bicho que tava numa calçada Aê Bate volta. Hum, 3, 2, 1 2. Eu sei que é bate de volta, não chora? Tá com pressa, já tá acabando. Você vai embora agora. Tá em bravo, é cara, bom, bravo, bravo. Estressado se fudeu. Era melhor ter vindo o barreto. Bravo, Johnny é maçã, um essa barra.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 eu faço o que eu quero correndo e você parado. Brabo, oh, brabo. Os dois podcast, rimam muito. Prado magrão. Acorda pra vida, seu vacilão. Rima sério comigo que eu não sou o um tubarão. Brabo, brabo, brabo, brabo, brabo. Destruiu, destruiu. Você que acha que é malandrão. Rimo sério, rimo brincando é o meu jeito, cuzão. Você sente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 então, rapaziada, eu separei aqui várias batalhas para assistir junto com vocês, espero que tenham gostado das batalhas que mostrei aqui para vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, um aos 600 mil inscritos, rapaziada, obrigado de coração a todos vocês, e deixe nos comentários os melhores MC, o melhor MC do ano, melhor flow, bate e volta, qual o melhor round, rapaziada, o que você mais gostou de assistir aqui no canal, RimaSolo HD, tamo junto, é nóis, e não se esqueça que o YouTube mudou as regras, então por isso que o conteúdo tá diferente, tamo junto, é nóis, falou.